Olá, meus amores, sejam todos e todas super bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Natasha Piedras, professora de História. Estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre iluminismo, sobre século XVIII. Deixa eu botar aqui para vocês o século, para a gente se localizar historicamente. Então, iluminismo é um dos assuntos que mais caem no vestibular, em todos os vestibulares, tá? Cai no Enem, cai nos vestibulares estaduais, então é um tema central. Por quê? O iluminismo foi um movimento filosófico que marcou, olha só, a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo. É justamente o iluminismo o grande movimento que vai influenciar a Revolução Francesa, que é tida justamente como marco né, do fim da Idade Moderna e do início da Idade Contemporânea. Então, a gente precisa entender iluminismo para entender muita coisa que está rolando na Europa lá no século XVIII. Não só na Europa, na verdade, o iluminismo vai ter desdobramentos aqui para a América, por exemplo, mas isso é papo para outro momento. Bora com calma, tá? Primeira coisa, qual seria para a gente a definição de iluminismo? Quero que vocês entendam que para definir iluminismo, a gente precisa pensar numa palavrinha, que é a palavra razão. Os iluministas, gente, vão usar a razão como elemento central para a compreensão e para a reflexão sobre o mundo. E vai ser justamente a partir da razão que eles vão construir um pensamento crítico ao antigo regime. Olha só, vou colocar para vocês razão e crítica. E aí, bora entender o que, que é isso. Crítica ao antigo regime. Mas bora lá, minha gente. O que, que foi o antigo regime? É justamente aqui, ó. Que está o pulo do gato? O que, que foi o Antigo Regime? A gente usa a ideia de Antigo Regime basicamente para definir as características econômicas, culturais, políticas e sociais da Europa na Idade Moderna. Então, os iluministas vão olhar para tudo isso, vão olhar para o Antigo Regime e vão falar, cara, do ponto de vista racional, isso aí não faz o menor sentido. Como assim? Vamos além, tá? Eles vão olhar basicamente para o absolutismo monárquico, que era o regime político da Europa no antigo regime, eles vão olhar para o mercantilismo, que era o conjunto de práticas econômicas da Europa no Antigo Regime. Eles vão olhar para a sociedade estamental, onde os privilégios vinham de nascimento. E vão olhar para uma sociedade onde a religião, onde a Igreja Católica, principalmente, ela tinha bastante importância. Então, eles olham para tudo isso e falam, do ponto de vista racional, esse modelo não faz mais sentido. Então, olha o que eu estou falando para vocês, os iluministas eles vão criticar o absolutismo monárquico, o mercantilismo, a sociedade estamental onde os privilégios vinham de nascimento e ainda o excesso de influência da Igreja Católica. Todas essas eram as características do Antigo Regime. E é tudo isso que eles estão criticando. Então, eles estão criticando o absolutismo, que era a principal característica política do Antigo Regime. Estão criticando o mercantilismo, Cantilismo. Estão criticando a sociedade estamental e, por fim, estão criticando o excesso de influência da religião, da in, a influência católica. Bora lá! É tudo isso aqui que os iluministas criticavam, beleza? Eles estão olhando para esse modelo de sociedade e estão falando, cara, racionalmente, isso aí não faz mais sentido. E aí, gente, basta vocês lembrarem que esse era um modelo de sociedade fundamentado essencialmente na fé, no argumento religioso. Basta a gente lembrar né que um dos argumentos para o poder absolutista dos reis era justamente a teoria do direito divino dos reis por exemplo, do Jacques Bossuet. Então, a ideia de que o rei é, ele recebeu de Deus esse direito né de governar, de concentrar o poder político. Tudo isso vai ser criticado pelos iluministas, beleza? E aí, a gente usa a nomenclatura Antigo Regime para sintetizar isso aqui, que era tudo que essa galera iluminista criticava, beleza? Outra informação importante, o berço do iluminismo foi a França, então, essas primeiras ideias surgem na França, no século XVIII, a gente já botou ali. E aí, tem uma outra informação importante, tá? Vocês já sabem, então, o que esses iluministas criticavam. A gente precisa pensar o que eles estão propondo. Porque, claro, eles estão criticando né, o antigo regime, mas eles tinham propostas, né, tinham coisas que eles consideravam corretas, que eles defendiam né, para um novo mundo, é, que eles defendiam que deveria se formar. E aí, bora lá. Quais eram as principais ideias dos iluministas, tá? Primeira coisa, do ponto de vista político, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. O que, que esses indivíduos defendiam? A gente costuma dizer que eles defendiam o liberalismo político. Liberalismo político. O que, que é isso, gente? O que, que é o liberalismo político? É basicamente um sistema político onde o governante, olha a parada que legal, não é absolutista. Eles estão falando, é preciso criar mecanismos, é preciso criar sistemas que limitem o poder do governante. E se você está limitando o poder do governante, você tem liberalismo político. Que sistemas são esses, tá? Poderiam ser monarquias constitucionais, até mesmo repúblicas. Então, uma barrinha aqui tá para escrever república. E regimes republicanos. Ambos os sistemas, tanto as monarquias constitucionais quanto as repúblicas, né, é, não permitiam um poder absolutista. Né? Era uma monarquia constitucional. Existe uma constituição que limita o poder do governante, do monarca, ou ainda um parlamento, e nas repúblicas, da mesma forma, o governante vai ser eleito, escolhido por uma parcela da população, então ele não é mais absolutista. Em ambos os sistemas existem é, mecanismos de limitação do poder do governante. Portanto, não há absolutismo, há liberalismo político. Beleza, então, do ponto de vista político. Essa é a principal bandeira dos filósofos iluministas. Do ponto de vista econômico, gente, eu vou colocar aqui para vocês, eles estão defendendo o liberalismo econômico. Liberalismo econômico. E o que é isso? É o contrário do mercantilismo. Basta vocês lembrarem que no mercantilismo, o Estado absolutista realizava intervenção direta nos assuntos econômicos. O Estado definia preços, tarifas, medidas. Os iluministas estão falando, nada disso, isso aí atrapalha o desenvolvimento econômico. É preciso que não haja ó, intervenção do Estado na economia. Daí a ideia de liberalismo econômico, vou botar aqui, não intervenção. Intervenção do Estado na economia. Na economia. Portanto, nós já temos aí as duas principais características, políticas e econômicas. E do ponto de vista social, gente? A gente já sabe que essa galera né, iluminista criticava a sociedade estamental, e aí eu quero que vocês lembrem que nesse modelo de sociedade estamental, a posição ocupada pelos indivíduos ela era determinada pelo nascimento. Havia uma nobreza, considerada nobreza né, de sangue azul, a ideia de que se você pertencesse a certas famílias importantes, você estaria né, é no topo da pirâmide social, não havia uma mesma lei que valia para todo mundo, somente a base da pirâmide, ou seja, somente os não nobres pagavam impostos, então, nesse modelo de Sociedade Estamental havia desigualdade por nascimento. Desigual por nascimento. Será que vai dar? Vamos ver, acho que vai dar, hein? Deu, hein? Deu. Desigual por nascimento. Essa galera iluminista está falando assim, ó. esse modelo que naturaliza as desigualdades por nascimento esse modelo onde não há uma lei que valha para todo mundo, esse modelo onde um grupo pequeno de indivíduos tem privilégios por ser nobre, já era, isso não é racional. É preciso que haja igualdade civil ou jurídica, a gente pode botar assim também. Igualdade civil barra jurídica. Na prática, gente, eles estão falando que é preciso uma mesma lei que tenha validade para todos. Mesma lei para todos. Vou botar aqui, tá? Para todos. E por fim, do ponto de vista cultural, essa galera né, se opõe ao excesso de influência, de interferência da igreja católica. O que, que eles estão defendendo? Liberdade de expressão e liberdade religiosa. Vou botar liberdade de expressão. De expressão. religiosa. Coisa que não havia na maior parte das monarquias europeias desse momento. Então, minha gente, aqui, a gente tem uma síntese né? das principais propostas é, dos filósofos iluministas. A gente ainda vai falar especificamente de cada um dos filósofos, tá? Mas eu quero que vocês entendam, e aí esse é o nosso ponto principal aqui nessa, nessa, nessa nossa aula. Lembrando que, ó, essa aula aqui a gente está fazendo uma síntese, eu estou trazendo para vocês o que é mais importante. Não vou trazer todos os detalhes porque não é nosso objetivo, tá? Aqui a gente está sintetizando, bora falar do que é mais importante. Eu quero que vocês tenham em mente que cada um né, dos filósofos iluministas... Opa, deixa eu pegar o giz. Cada um, né de acordo com, com a sua corrente de pensamento, com as suas especificidades, todos eles, tá, cada qual a sua maneira, criticam o antigo regime. Portanto, criticam o absolutismo, criticam o mercantilismo, criticam a sociedade estamental e criticam o excesso de influência da Igreja Católica. E aí os diferentes filósofos iluministas vão propor né, novas ideias políticas, econômicas, sociais e culturais, e aí o pensamento de cada um deles se insere nisso aqui. Alguns focam mais no liberalismo político, outros no liberalismo econômico, outros na questão social, outros na questão cultural, mas todos eles se encaixam dentro disso aqui. Bora lembrar? Quais são os principais filósofos iluministas? Pode ser? Então, primeiro deles, vou puxar a setinha aqui. Um grande defensor do liberalismo político, um cara chamado de Locke. Vou botar assim, tá? O Locke. Quem foi Locke? Quem foi John Locke? Vocês lembram dele? Então, o Locke, ele não era francês, ele era inglês, e a gente considera ele o precursor do iluminismo, ou o pai do iluminismo. Por quê? Ele vem um pouquinho antes de todos os filósofos. E aí o Locke ele viveu lá na Inglaterra no contexto das Revoluções Inglesas. Então, ele assistiu com os próprios olhos a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E aí, observando aquele sistema político, observando o processo revolucionário, ele passa a ser um grande crítico ao absolutismo. Então, ele passa a defender o liberalismo político. Ele passa a dizer, por exemplo, que o governante pode ser retirado do poder caso ele não seja bom para os governados. Então, se ele está dizendo isso, ele está batendo no absolutismo, né? No modelo absolutista, não havia nenhum dispositivo que falasse, oh, se esse governante aí não for bom, ele pode ser tirado do poder. Nada disso, ele era absolutista. Então, Locke ele acaba defendendo, através dos seus escritos, dos seus textos, o liberalismo político. Ele também defende a igualdade civil porque ele também fala na ideia de direitos naturais. Ele vai falar, por exemplo, que todos os homens nascem com os mesmos direitos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à busca da felicidade, direito à propriedade privada. Então, quando ele fala em direitos naturais, direitos de nascimento, ele está criticando né, a sociedade estamental e está defendendo a igualdade civil. Ele está falando que todo mundo nasce igual. O pensamento do Locke, portanto, pode se encaixar dentro da ótica do liberalismo político e também da defesa da igualdade civil dos direitos naturais. Beleza? Outro filósofo importantíssimo foi o Montesquieu, talvez o mais famoso. Montesquieu. Montesquieu, gente, vai ser o grande defensor da tripartição dos poderes. Ele vai falar, olha só, essa ideia de que existe um rei absolutista que concentra todos os poderes, já era, já deu é importante que o Estado tenha três poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E a partir do momento em que ele defende três poderes, ele está batendo no absolutismo. Porque se você tem três poderes independentes, em que um não pode intervir no outro, um precisa respeitar a existência do outro, você está acabando com o absolutismo monárquico. Então Montesquieu é um grande defensor do liberalismo político, ele critica o absolutismo. Tranquilo. Vamos lá. Além do Locke do Montesquieu, a gente tem um cara chamado de Voltaire. O Voltaire escreve principalmente sobre a importância da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Então, ele está pensando principalmente a questão cultural. O Voltaire foi um grande crítico do excesso de influência da Igreja Católica, da intolerância católica, dos dogmas católicos, que eram aquelas afirmativas da Igreja Católica que ninguém podia questionar, porque eram verdades incontestáveis do ponto de vista religioso. Então, ele também se insere nesse esquema, mas ele está pensando principalmente questões religiosas, beleza? Na verdade, questões culturais, né? Ele está criticando o excesso de influência da Igreja Católica, beleza? Então, falamos do Locke, do Montesquieu e do Voltaire, mas a gente tem mais alguns outros filósofos. A gente tem, além disso, vou botar para cá, tá? Para vocês conseguirem ver, um camarada que é chamado de Adam Smith. Adam Smith ele é considerado gente o pai do liberalismo econômico Vou fazer assim ó botar ele aqui do liberalismo econômico ele vai ser o grande crítico do mercantilismo ele vai falar cara essa ideia de que o estado pode intervir nos assuntos econômicos isso é um problema. É preciso que o Estado não se meta nas questões econômicas. A economia ela vai se autorregular e ele vai dizer, por exemplo, que o que vai definir o preço dos produtos vai ser a lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura por um produto, maior o preço. Quanto menor a procura, o preço cai, ninguém quer comprar. E ele fala, não é preciso que o Estado realize intervenção nos assuntos econômicos. O mercantilismo só atrapalha o desenvolvimento econômico. Então, esse rapaz aqui, o Adam Smith, ele está pensando né, e criticando o antigo regime, principalmente no âmbito econômico, defendendo o liberalismo econômico. Beleza? E por fim, o último filósofo que a gente pode colocar aqui é um cara chamado de Rousseau, que é considerado por muitos autores o mais radical dos filósofos iluministas, Por quê? ele vai ser o único, gente, que vai falar é, explicitamente sobre a ideia de democracia. Ele fala da importância que o poder esteja na mão do povo. Ele chega, inclusive, em alguns de seus textos, a criticar a propriedade privada, olha só, a dizer lá no século XVIII que a propriedade privada é a origem da desigualdade entre os homens. Então, ele é considerado um filósofo mais radical do que os outros, embora ele se encaixe dentro dessa lógica iluminista, beleza? E aí tem um ponto. Essas ideias iluministas, elas nascem na França e elas se espalham pela Europa, elas chegam à América, e tem um grupo da sociedade que vai considerar essas ideias aqui muito interessantes. Que grupo é esse, gente? Isso aqui vocês têm que saber. A burguesia. Por quê? A burguesia estava na base da pirâmide social do antigo regime, porque o burguês não era nobre, né? Lembrando que a sociedade era estamental e desigual por nascimento, então, o burguês estava lá na base, ele não era nobre. Mas esse burguês já tinha acumulado capital suficiente, ele queria ascender socialmente. Então, vai ser a burguesia que vai olhar para essas ideias iluministas e vai falar, opa, isso é importante. A burguesia, isso é interessante, né? A burguesia vai ser a grande difusora das ideias iluministas, ela vai aderir a essas ideias, e é justamente a partir das ideias iluministas que a burguesia vai liderar importante, importantes movimentos revolucionários, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Vou botar aqui para vocês. Gente, Revolução Francesa. Oh, olha só. então tirei o print de vocês, que eu sei que vocês gostam, mas deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é só um resumo, tá? Uma síntese do conteúdo para mais aulas sobre iluminismo. É, convido vocês a virem estudar com a gente. Tem link aqui na descrição para vocês assinarem o Descomplica. Terem acesso à aula completa de iluminismo e todos os outros conteúdos de história que caem no Enem em todos os outros vestibulares, não só de história, né? Mas eu vou puxar a sardinha para meu lado, que vocês sabem que sou professora de história. E aí? Queria muito agradecer a presença de vocês, tirem em print, aqui um resuminho, tá? Resumo mesmo, não tem tudo, mas tem alguns elementos importantes. É isso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube tem muita coisa que complementa o estudo de vocês. Se você curtiu a aula, microaula, foi rapidinho, deixe seu like, comenta aí e beijo grande.